I'm on a whole nother level Billy only fuck you over cause you let him oh. E aí pessoal, beleza? eu é trazendo mais um vídeo pro canal Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo ó, No meu canal, galera E hoje eu trago pra vocês a segunda evolução aqui No Detank 10.6 Se você for novo aqui no meu canal, peço para você se inscrever Deixar o seu like, ativar o sininho de notificação E se tiver condição de se tornar um membro aqui do canal Tem vários tutorial para quem é membro e como eu conheço muito bem vários programas aqui da Adobe e também vários programas como o Sony Vega E eu tenho que trazer um tutorial aqui para diferenciar para quem é membro, tudo bem? Eu não faço tutorial aí, daí tipo assim, eu vou deixar aí pra você que é membro Um conteúdo a mais, pode se dizer Então, hoje eu vou trazer a evolução aqui, essa evolução vai ser bombástica, como que tá aí no título Pelo fato de estar com o Fukubon aqui e querendo ou não, eu já quero mostrar muitas coisas aqui pra vocês O que eu montaria? Será que esses animal vai parar de colocar esse trem na tela? Deixei o prato de full no último vídeo de evolução E meu objetivo aqui vai ser qual? Vou pegar as cartas aqui, mano ó. Ativei todas as... Não, ativei todas não, né? Mas tive a maioria das cartas que tá aqui pra vocês verem Vou dar um par aqui Vamos começar aqui a evolução nessa carta Passou aqui, mano, e muito, porque é o ponto de alma que eu tenho, parceiro. Será que ele é modelo? Ó, oh, papai. Eu deixo a vou deixar ela full, mano. 4, não consegui não, porque nível 3, né? E será que consigo aqui? Não. Ah, Beleza. meio 100... ah, 6... 119, né, mano? Beleza Deixa eu ver aqui 173 Será que vai 200? Tipo hum. posição Nossa, 181 Gabriel é 183 Nossa mano Substituir é claro Deixa eu dizer que 200 e... 212 hum. vir pra cá Beleza. Não falta só defesa. pegar uns 200 aqui. 236. e absurdo. Na moral. Sei que eu tenho que travar aqui. Então eu vou perder os atributos. Ó, Tietchan. esse é também eu vou te falar um negócio. A hora que você pega 236 de atributos. e tem que fazer uma coisa dessa, né? Te falar um negócio. Beleza. Deixa eu ver aqui substituir, tava aqui, ó, ah, tá bom, por enquanto depois eu vejo, vamos isso aqui, tem, tem, Beleza O objetivo aqui vai ser pegar tributo mano. Nem vou ficar brigando muito pra FC Pegar tributo A gente vai ocupar o tempo Isso vai ser uma coisa que demora Porque eu tenho que, infelizmente Comprei em 100 100 E essa mensagem não para de aparecer Na tela, coisa chata mano Na moral Mas beleza né Galera, não se esquece aí, mano, se você estiver curtindo o vídeo, a única coisa que eu peço para você fazer é deixar o seu like aí no canal, porque é muito importante. O vídeo quer ver? Não é notificado, muita gente tá falando que não chega notificação. Infelizmente o YouTube quebrando as minhas pernas nesse quesito de notificação. Se você tá inscrito no canal, se desinscreve, se inscreva de novo e ativa o sininho de notificação. Assim você tá, vai estar tá recebendo os vídeos. Não vou perder nenhuma nenhuma novidade que vai sair aqui no canal e daqui a um tempo quero trazer outras coisas aqui pra vocês Desanimado com o canal porque eu vi que as views tava caindo mas eu não vou desanimar eu tenho de continuar mano mesmo que ele agora eu vou ter que animar e daqui a um tempo eu tenho um vlog pra fazer pra vocês vai ter uma notícia muito boa aqui e acho que muita gente vai gostar e muitas também é até alegria e beleza, eu vou dar uma acelerada no vídeo pra mim pra no comprando oferta de nível alto, a gente vai deixar sempre aqui, deixar full e assim a gente vai estar tá com bonitiro, cheiroso, gostoso, aquela frase que vocês estão ligados. Vamos pra lá. <música> They've it given Gave my name to all of them I Gave my name I don't watch the that I can't keep my heart straight I see the fear inside your eyes I see the pain in your smile I can finally see you now What to be seen? Again. de volta aqui, mano quem joga 337, o tempo de parabéns, tá deixando o japonês comendo muito pasta de frango muito mesmo, mano. O que eu vou te falar que fiz, opa demorou uma década aqui, mas beleza Praticamente a conta tá assim né, e ainda muita coisa pô, a fulgura, de dourar o que eu vou te falar mas galera, talvez esse seja o último vídeo aqui do canal e eu falo assim, não, o último vídeo do canal Último vídeo de DDTank aqui, ó Nesse servidor não tô animado pra trazer vídeo aqui nesse servidor Servidor que é muito, como que eu falo Pô, é muito mercenário, mano vocês as coisas dos caras Os caras que vê, nossa, deus é mais inventa quer ver Olha lá pra você ver, inventa uma modinha de Colocar isso aqui de novo, ó olha pra você ver, o top 1, mano Daí se você for ver os preços Desses aqui, isso aqui é um absurdo Nossa, foda o servidor precisa manter online né, mas não ajuda nem os divulgadores Então eu vou ficar de boa, isso aqui vai ser o último vídeo de evolução que eu vou trazer aqui nesse servidor Estou pensando nisso quando eu tava fazendo os vídeos de evolução eu Vou gravar no é, DDD Tank que me apoia mano é um vivo, tá ligado? Se você é um criador de DDD Tank que quer que ver o seu tem que divulgar sempre mano Sabe que o seu DD Tank pode ir para frente? Entre em contato comigo no Facebook ou, na, ou no, no Instagram, tá ligado? Até no WhatsApp, mano. Se você entrar no Instagram, aí eu te passo meu WhatsApp. Nós nós faz uma... nós um preço lá de boa, mano. Eu divulgo sempre. Eu vou ficar fixo no seu servidor. Porque esse servidor aqui... Ele é bom, mano. Mas não é tipo assim. Não serve pra mim, não, galera. E é isso, né, mano. Espero que vocês tenham gostado dessa evolução. Se bater muito like, eu posso trazer mais. Vai depender de vocês. Até o próximo vídeo. Um abraço do senhor Tietê. E falou. Didn't know any better, girl. That man didn't show any ever Do all I can just to show you you're special. So certain it's your love that holds me together. And you say he been killing the vibe.